If I, go, if I pay when... Olá, galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte, fica comigo, assista essa aula até o final, esse conteúdo, tá? Este presente até o final, porque nessa aula de hoje vou te apresentar aqui e mostrar uma ferramenta incrível, tá? Um site gratuito que vai te ajudar você ter tá e, e ideias de imagens, ok? para quem quer ir Utilizar imagens de outros sites tá essa ferramenta vai te ajudar. Você baixar imagens de qualquer site que você queira baixar. Ok, então, totalmente de graça. Você não, você não vai pagar nada. Então, uma ferramenta exclusiva para você aqui no meu canal no YouTube. Beleza, se você já gostou da ideia desse assunto aqui, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, o seu comentário e não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo para você aqui no canal. Beleza, é super incrível. Isso aqui é muito importante, beleza? Então bora com meus conteúdos que eu vou entregar para você agora na prática. Bora! Aqui é o seguinte: você vai vir aqui no Google, certo? Você vai vir colocar aqui imagem cyborg. você vai colocar isso aqui, ó, Isso aqui dá um enter, certo? E aqui no primeiro link você vai clicar, beleza? Aqui ó, imagem cyborg. Clica nele aqui, certo? E você vai ser direcionado para esse site, ok? Esse site aqui é o nosso site que vamos estar tá utilizando, ok? Você vai, vai fazer o teu login, ok? Você vai só é, colocar teu e-mail, tá? Você vai criar um, um, uma, uma conta, tá? Como se fosse o um Gmail mesmo, normalmente, tá? Você vai entrar no em e-mail, tá? Você vai confirmar, ok? Você vai confirmar certinho, tá tudo certo, tá bom? Aqui é bem simples, bem intuitivo. Eu não vou ensinar isso aqui para o vídeo não ficar grande, beleza? E você fez o seu cadastro aqui gratuitamente, ok? Você vai dar acesso aqui, ó, ao site. Ok, então esse site aqui é super top, né, muito bom, eu tô utilizando, tô gostando demais, ok? Então aqui, ó, você vai fazer o seguinte agora, digamos que você tem um site, ok? Vamos pegar aqui um site aqui qualquer, tá, vou pegar aqui esse site, beleza? vou pegar aqui o link do site, tá, você vai pegar o link, pode ser de qualquer site que você queira, tá, qualquer site, certo? Qualquer site, você vai pegar aqui o link do site, copiar, certo? E você vai vir agora na ferramenta, ok? Você vai vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, você vai rolar aqui embaixo, ó, Rolar ok? Lá pro finalzinho da tela tá do site, você vai rolar aqui, ó. Você vai, você vai procurar aqui esse nome aqui, ó. Imagem cyborg, ok? Você vai clicar aqui nesse aqui, Vou usar este aplicativo, clica. E aqui embaixo ó, tem essas opções aqui, tá? Imagem cyborg então baixa imagem de qualquer site, página da web, beleza? Aqui embaixo você vai inserir tá o nosso link que nós pegamos do site, lembra? Então você vai injetar aqui ó, tá? Você vai colar aqui dentro, beleza? o link do site então isso pode ser de qualquer site galera qualquer site beleza você vai clicar agora em baixar a imagem ok e pronto vamos agora que o processo ok? a ferramenta vai baixar todas as imagens desse site aqui tá? você tá vendo aqui tá todas essas imagens ok então a gente vai então baixando aqui eu faço aqui o processo ok ó bem simples mesmo de verdade é muito bem intuitiva você vai gostar demais e para aproveitar, eu vou deixar aqui o um link para você que baixa a ferramenta, tá? É gratuitamente para você já fazer o seu cadastro e já começar a utilizar a ferramenta, tá bom? Então já foi feito já o processo, certo? Então, você vai clicar aqui agora em Download, tá? Clica aqui ó, em Download, beleza? tá baixando aqui, ó, baixando aqui embaixo, tá vendo? Ó? Acabamos de baixar aqui ok, o nosso arquivo, estamos esperando aqui ele poder concluir o processo, certo? Beleza, galera, o nosso arquivo foi baixado, ok? Vamos pegar agora nosso arquivo aqui, vamos que agora no teu computador, tá? Você pode ver aqui, tá? O nosso arquivo foi baixado certo eu vou pegar aqui eu vou colocar aqui na pastinha ok então eu vou abrir aqui a pastinha aqui certo vamos agora vamos extrair nosso arquivo tá está aqui certo extraindo ok aqui tá aqui todas as imagens do site ok vamos olhar mesmo de fato se realmente as imagens está aqui né se realmente funciona né como a gente realmente quer olha só as imagens aqui do site e tá exatamente naquele site tá bem ó tá aqui tá todas as imagens ok do site especificamente olha olha só que lindo que bacana tá todas as imagens né? De detalhadamente mesmo detalhadas ok ó ok várias imagens certo bem interessante ok você vai poder fazer isso aqui com qualquer site qualquer site que tu queira é né? baixar as imagens você vai poder baixar pega só pegar o link tá bom gente só pegar o link você vai conseguir baixar ok todas as imagens do site beleza Bem interessante a ferramenta, bem legal, bem intuitiva mesmo de poder você trabalhar, certo? Você pode até verificar aqui o site, tá bom? As imagens são as mesmas lá do, do site, ok? Então todas essas imagens a gente conseguiu baixar ela aqui com nossa ferramenta, certo? Então, se você já gostou do vídeo aqui, galera, poxa, já peço que você já desse aqui embaixo, já. E deixa seu comentário, seu like, que vai ser muito importante, tá bom? Vou deixar aqui o link para você dessa ferramenta para você utilizar aqui, ok? E se você aplicar isso aqui exatamente, cara, deixa aqui embaixo, volta aqui. Por favor, dessa aqui embaixo, aqui, você já deixa o seu comentário já, ok? O que você achou da ferramenta, porque, poxa, tudo que eu faço para vocês aqui é de totalmente de graça para te ajudar. Que Vai ser uma ferramenta que vai estar tá fazendo parte que também já da playlist que eu vou deixar aqui para você, aqui, aqui embaixo, ou passando aqui no card, tá bom? A playlist com outras ferramentas super gratuitas para você, para te ajudar. Beleza, então, galera? Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de coração, de verdade, ok? E que Deus abençoe vocês. forte abraço e até o um próximo vídeo.